Aquele abraço grande, Paulo Gomes. Valeu. A gente já imaginou um cara ser assaltado várias vezes num pesque-pague? Quer ver? Antes de eu chamar a matéria, coloca as imagens para mim. Coloca as imagens para você perceber o que é o pesque-pague do cara. Sabe? Você vai ver. O cara fica trancado no banheiro. Coloca... De novo, não tá? Tenta a matéria Aqui. Ai, meu Deus, Deus do céu. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte. Aqui eu tenho outro... Esse monitor vai ou não? Eu posso chamar nesse vai, monitor? Tá, então... Então, então vamos fazer o seguinte, gente. Programa ao vivo, deu errado, não tem problema. E isso aqui tá parecendo, na verdade, tá parecendo um banheiro de rodoviário isso aqui. Eu, isso, eu, isso aqui me parece um banheiro de rodoviária. Ô, pessoal da técnica, dá pra descer e arrumar o um monitor? Dá. Tá. Então, obrigado. Então faz o seguinte. Coloca a matéria no ar, coloca a matéria no ar. Tá certo, quero agradecer a reportagem. Ô, China, põe pra mim. Glória e aleluia. Vai, põe, põe, põe, põe, põe. Ah, oh, tá todo mundo aqui, Mas que maravilha. Eles ficam pi da cara comigo. Eles ficam pi quando eu mostro que as coisas deu errada, sabe? Pessoal, eficiente, é eu tô agradecendo, tô parabenizando, estão trocando o monitor, programa ao vivo. Obrigado, gente. Obrigado, é que eles ficam loucos, eu não posso mostrar os erros do que... Ah, sai daí, eu. Só que vocês ligam, tá? Porque se, se tiver sem ligar, não funciona. Se esquecer de ligar, liga ali eu já volto. Bom, quanto isso eu vou fazendo nesse outro monitor aqui, o chamado banheiro de rodoviária. Bom, flagrante de ação. Bandido em Cascavel. Quero conversar aqui com o Lúcio pra gente entender, afinal de contas, Lúcio, como é que terminou a situação? Amigo, só uma coisinha. Amigo, só uma coisinha. Você não está conseguindo resolver. Pode, pode. Pode ligar sala, assim, não. só na eu, cintura. Eu, a culpa não é tua, você vaza também, faz favor. Pode, então. Ah, assim. A culpa não é dele, quero deixar isso muito bem claro. Mas ó, há dias que eu venho reclamando de coisas que não funcionam nesse programa. Já é dias é dias. Um bandido se passa por policial militar. Ah. Não é, seu Paulo, não é. Ah, sem graça também. Faça, faça, sabe o que é sem graça, né? É, sem graça. Ca... Bom, gente, é o seguinte. Vamos falar de previsão do tempo. A gente não sabe se o final de semana vai ser bom, se não vai ser bom. Você sabe, eu vou conversar com ela agora. Com a Biju. Cadê a Biju? Cara, tudo... Se tinha alguma coisa para dar errado, deu hoje nesse programa. É, biju, qual que é a previsão do tempo? A previsão do tempo para hoje é. Eu já não sei. Vai chover, à noite. Talvez amanhã. Você não ligou o microfone? Liguei, tá aqui. Ah, você olha. Não vamos. Chega, tira. Não tem, não tem biju. Não, não tem biju. Não, não tem biju. Ó, eu queria dizer um negócio para vocês. Vamos chamar o, o. Mas não funciona! Você quer que eu chame no telão? A porcaria que não funciona! Vocês estão me fazendo idiota, cara! Falou? Ah! Não, mas mochilink no telão que não funciona? Vocês estão achando o quê? Que eu sou louco? Eu tô parecendo louco, bobão! Eu tô desde que começou o programa, gente. Me desculpe a sinceridade. Eu tô desde que começou o programa tentando colocar a ordem. O cara não liga o microfone, a TV não funciona, eles trocaram. E se é para me atentar, conseguiram, conseguiram, conseguiram. Vem aqui comigo. Vem, vem aqui. Vem aqui. Eu, eu comando. Por enquanto eu. Vem aqui. Eles não conseguem arrastar uma pichirica. Ah, que vai... Ó, olha como é que é a esculhambação. Aqui tem equipamento para tudo quanto lado. Se fosse o balão geral, eles arrumavam alguma coisa para consertar essa TV. Arrumavam. Eles arrumavam alguma coisa para consertar a TV. Você pode ter certeza que eles arrumavam. Quanto custa uma TV? Quantas TVs tem aqui? Me diga lá, quantas tem? Não sei quantas... Não sei quanto, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. Deve ter, deve, deve, deve, deve ter. Basta um, um outro, tem que ser um. Estamos de volta, quero pedir desculpa aí, sabe? É que o sangue vai fervendo, a gente vai cansando de tantas coisas que dão errado. Você quer ver uma coisa? Eu, é, é tanta gente falando no meu ouvido, me enchendo o saco. Aí me mostraram o um negócio. Olha que legal. Gilberto Ribeiro. Canetinha. Olha que coisinha legal. Balanço geral. Canequinha. Olha aqui, ó. Paraná no ar. Canequinha. Ó Paulo Gomes, com três anos e meio de audiência. Depois eu não posso falar nada no ar. E atenção, tiros. Muitos tiros. Jovem assassinado aqui na capital. Olha, a, a chapa está tão quente, tira, tira atrás ali, isso. A chapa está tão quente que nós temos tragédia em família. Acredite você, mais uma vez, mais uma vez, um irmão esfaqueou o próprio irmão. Foi no ar. Em casa, sabe que eu já também. vocês colocam a matéria no ar. Oi, eu sou papagaio. Tragédia em família. Um irmão sequestrou, ah não, esfaqueou o outro irmão. Ok. Olha, eu tô sendo tão bombardeado aqui nessa TV pelos funcionários pela direção... Sabe, eu, eu, se filmar minha mão aqui, eu, tá suado. Porque as coisas saem errado não sou eu que, que... Ó, a Cláudia Mara, está certo, seu Paulo, coloca a ordem em seu lugar de trabalho, estou contigo, apoio total. Eu quero mostrar para as pessoas que aqui estão me descendo o pau. Rosângela, <risos> gente, segura o Paulo aí. Tá precisando. Abia Machado, olá doutor Paulo. É incrível como o senhor me representa, concordo com muita coisa e sou igual ao senhor no meu trabalho, perco a paciência. Sabe o que é? Quando a gente não perde a paciência, as coisas erradas continuam acontecendo sempre. Deixa eu chamar o Lúcio. O Lúcio me traz informações de um grave acidente acontecido na cidade de Londrina. Sabe? É... Aliás. Hum? Cadê o Lúcio? Caiu o sinal. Legal. Socorristas do CIAT recorrem. Ah, não, volta, que agora eu estou todo perdido. Volta. Volta o texto, volta, volta e volta. Socorristas do CIAT socorrem vítima de acidente na cidade de Cascavel. Coloca a matéria para mim no ar. Isso. Coloca a matéria no ar. Pode pôr. Pode pôr. É... Bom, eu vou falar um negócio pra você. Eu vou pedir desculpa pra você, telespectador que me acompanha, pra você que gosta do Paulo Gomes, te dizer que eu tenho o maior respeito, tá? Maior respeito. Você quer saber quanto tempo nós temos esse cenário aqui do Cidade Alerta? Você quer saber? Três anos e meio, enquanto... Esse aqui, por exemplo, não é um baita de um cenário, hein? Não é um cenário legal, hein? Não é? Não é um cenário para um cara que trabalha direitinho na Rita Vem Record e que todo dia é tratado como um como um idiota, hein? hein? Eu não é, hein? Eu não é! Eu quero saber se eu é não é. É isso que eu perguntando. Se eu é não é. Tá no ar? Pessoal, estamos de volta. Um estúdio bastante destruído, que situação complicada hoje aqui. Então, é o seguinte, não cabe a gente mais nada se não encerrar o programa. Quero agradecer a sua audiência, você que acompanhou a gente aqui. Segunda-feira a gente promete voltar. Não sei como é que vai estar essa situação aqui. Mas a gente volta na segunda-feira. Nós voltaremos aí com o programa a partir das 6 horas da tarde. Então, agora vem o Rick Notícias com a Alessandra Consoli. Vamos embora. Boa tarde. Tchau, gente.